Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Existem nove padrões de comportamento para o ser humano. Tá? Não existe mais que isso. Existe. existe uma subdivisão para cada um deles. Então, existe três vezes ah, nove vezes três, vinte tá? e Então, existem 27 tipos de pessoas. Mas padrões são 9. E isso implica muitas coisas para a sua vida e das outras pessoas. Então, é. Por exemplo, eu só posso falar do meu padrão. As pessoas ah, porra, você só fala do 7? Porque eu sou o 7. Posso até falar dos outros, mas não porque eu vivi. Eu só posso falar daquilo que eu vivi, daquilo que eu consegui atingir. Né? Então, se você quiser viver uma vida como a minha, imite eu. Mas quem vai conseguir fazer isso é só os padrões certos. Né? Então, é como existem nove padrões, existem algumas coisas que, por exemplo, acontecem. Uma cada um tem um tipo de verdade, então existem nove tipos de verdade, para cada padrão tem um tipo de verdade, mas existe um padrão de verdade que é para todos, que é difícil de nós enxergarmos. Uma outra diferença é, eu tento aprender, eu tento fazer aquilo que aquele é faz, que ele está tendo sucesso, está indo bem, mas eu não consigo, porque no meu padrão não consegue fazer aquilo que está lá. O meu padrão, Afonso... Tem dificuldades em imitar ou fazer aquilo que o padrão 3 fala. Os homens, as pessoas que ficam ricas falam, faça isso, isso, isso, isso. Eu até tento, por um tempo e depois eu desisto, porque não é da minha essência. Outra coisa, são os relacionamentos, né? Os relacionamentos entre as pessoas é a mesma coisa. Eu não entendo porque ela não me ama, eu amo ela, ela não me ama. Quer dizer, essas questões todas são resolvidas através... Resolvidas, o que eu quero dizer é, você vai entender como funciona através de um estudo aprofundado do Enneagrama. A espiritualidade, também, cada um tem uma maneira de entender o que é espiritualidade o que é Deus. Cada um tem o seu jeito, e ninguém está certo, ninguém está errado, mas existe um conceito que é ideal a todos. Tá? Então, saiba que cada um de nós enxerga o mundo distorcido, todos nós chegamos distorcidos Existe também a questão sexual. Tá? Então, é muito claro, eu falo pouco isso porque existe muito tabu, né? Se falar qualquer coisa, o cara fica tudo nervoso, todo bravo. Mas quando eu falo, eu estou descrevendo como é que o cara é na cama. Então, cada um de nós tem uma maneira de ser sexualmente. Cada um age de uma maneira. E aí, às vezes, não encaixam. Tá? Um quer sexo, o outro não quer. E bom, e aí vai. Né? Um gosta assim, o outro gosta assado. E aí, se encaixam, não. Então, as nossas diferenças entre seres humanos, né, entre nós mesmos, entre aquilo que você quer, entre aquilo que você deseja, que você almeja, onde você quer chegar, está programado em você. E se você não tiver consciência disso, você não vai chegar em lugar nenhum. Vai morrer exatamente como você chegou. Você vai fazer aquilo que foi determinado quando você chegou aqui. Você vai ser um come, bebe, dorme, come, bebe, dorme, come, bebe, dorme, tira férias, come, bebe, dorme e morre. Às vezes troca de emprego, às vezes troca de mulher, um monte de coisa aí. Mas nós estamos programados a fazer uma sequência linear, é fácil. Quando você conhece o Enneagrama da maneira correta, né? tem várias versões, tem várias gente que entende de uma maneira e entende de outra. Então, confira. Né? Como dizia o chefe, não confie em mim. Não confie em mim. Experimente verifique, vai lá no meu site, vai lá, sei lá, procura aí, tira informações do Afonso, liga para alguém aqui em Camurão e daí verifique como é que é aqui, né? Tem pessoas que gostam de mim, tem pessoas que não gostam, porque o Enneagrama, ele te mostra esse mundo que você está enxergando, e aí ele mostra o quanto o teu mundo está distorcido, mas aí a pessoa passou 30 anos, 40 anos fazendo daquele jeito errado, aí ele considera que aquilo é certo, eu fui aprender com 52 anos, é, então, mas eu tava na busca, eu não me aguentava mais, cara, eu não chegava a lugar nenhum, rodava, rodava, rodava um dia, e assim, cara, digo assim, porra, meu, aí te lascar, aí fui buscar um conhecimento externo e uma pessoa chegou, tá na hora de você mudar, né, Alfonso? 52 anos, cara! Aí eu comecei, né? levou anos, agora, perto dos 60, eu tive outras mudanças drásticas, fenomenais, quando eu tive uma grande paixão, tive um amor assim, que foi platônico pra mim, né? a melhor coisa do mundo. A coisa mais deliciosa que existiu é quando você ama alguém e não importa se você é correspondido ou não. Dói na época. Então, assim, ó, existem nove mundos. Nove mundos que as pessoas enxergam. Né? Existe um, mas nós enxergamos nove. Então, as pessoas de padrão de comportamento, um. As pessoas perfeccionistas. Como é que eles enxergam o mundo? Na verdade, eles enxergam eles, né? que eles têm que fazer da maneira correta. Eles vivem em cima de, de fazer correto. Eles são escravos de fazer aquilo. Correto e trabalhar. Então, as pessoas de padrão 1 um, trabalham de segunda a segunda, de manhã à tarde à noite. Ele não consegue descansar. Ele não consegue relaxar. Ele não consegue ir para uma festa porque ele se sente mal. Tinha que estar trabalhando, limpando a casa, limpando a mesa por baixo. Né? São extremamente exigentes. Você olhar essa escriba, essa Biblioteca que está aqui atrás, eu penso que ele deve ter um chilique, porque tem que arrumar pelo tamanho, pela cor, pelo lá. Eles estão organizados pelo número, né? mas um, ó, estão uns deitados aqui, tem outros em pé, tem uns que estão em cima lá, que eu, eu nem quis mostrar porque fica bagunçado o negócio. Então as pessoas do padrão 1 um são as pessoas que não vivem a vida, elas vivem para fazer ser perfeitas, para trabalhar, extremamente, como é que eu posso dizer, exigentes consigo e com as outras. Arruma as roupas do guarda-roupa, arrumadinho, cor por cor, latinha virada, tudo, cara. Então é uma vida terrível, né? As pessoas de padrão 2 vivem num outro mundo. O mundo deles é do ajudar. Eles não podem ver uma pessoa precisando de ajuda que eles vão lá ajudar. Às vezes ele está quebrado, né? às vezes ele só tem cinquentão no dinheiro para comer o almoço. Alguém pergunta: ah, me presta cinquentão aí que eu quero ir no cinema? O 2 empresta. Vivem em função disso, né? Não é só disso, ele vive, por exemplo, em função de ajudar os filhos, de fazer a lição dos filhos, de ajudar o marido, de fazer a comida. Cara, eles vivem em função disso. Eles precisam do reconhecimento através das pessoas para se sentirem felizes. Então, eles não vivem a vida, mas chegar lá no final da vida e não experimentaram o que eles queriam. Sempre fizeram as coisas para agradar o outro. Nunca foram eles de verdade. E eles nem sabem disso. Então... Aquela pessoa que não tiver este conhecimento, ela vai passar por aqui neste mundo sem ter vivido. Ela não sabe que ela não viveu. Vai viver aqui quem conseguir enxergar o mundo por completo pelos três lados. Né? O terceiro olho aqui. Certo? Tá? É figurativo isso, tá? Muito bem, as pessoas de padrão 3 que vivem em função de reconhecimento, eles querem ser reconhecidos como o melhor, tem o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, eles são os bichos da goiaba, eles são pessoas que só querem ser reconhecidos pelo que eles fazem, então eles têm que sair correndo atrás de ser o primeiro. Cara, e o que, que importa se é o primeiro, o segundo ou o terceiro? Vezes, você está afim de ir pescar lá com os amigos no Rio, quer se divertir, tomar cerveja, e ele tem que pegar o maior peixe, o melhor peixe, ele tem que ser o bicho, o molinê dele tem que ser o melhor. Que vida é essa? É. Vive em função de mostrar para os outros um sucesso, e é um sucesso de comparação. Sucesso, é, geralmente, é quem tem mais. Eu tenho mais dinheiro, então eu tenho mais sucesso. Eu tenho mais experiência, é mais sucesso. E a vida não é por aí. Às vezes, pouco importa se você tem dinheiro ou não. Né? Quando você está lá namorando, assim... Mas não, assim, não importa se tem dinheiro ou não, você vai fazer com outra pessoa, por amor, por tesão, olhando o sol, olhando a praia, tomando cerveja, comendo um caranguejo, então lá. As pessoas de padrão 4, que vivem num mundo, quase que num submundo, num mundo negro, estão sempre sofrendo, estão sempre com dificuldades, ah, isso acontece comigo, isso acontece comigo, estudam, estudam, tentam fazer as coisas e não conseguem fazer, ficam paradas lá naquele sofrimento, naquela agonia, né? são bipolares, está tudo bem, de um pouco está mal. Ah, pensa bem, né? todo mundo está programado, ninguém é culpado de viver assim, foi a coisas que lá na infância fizeram, as pessoas é padrão 5, ah, eu tenho um filho que é padrão 5, ele conhece esse trabalho aqui, já mudou muito, só querem saber, saber. ficam observando tudo, sabem tudo que está acontecendo, vai no mercado, ele sabe o que, que tinha lá, o preço disso, o preço daquilo, quem estava, quem não estava, né? e buscam mais, eles veem esses livros aqui todos e ficam guardando, mas não aplicam, vai ficar sabendo, eles sabem tudo, mas não fazem nada, né? eles têm dificuldades no fazer, e ainda por cima controlam o emocional, nem amar, não amam, né? ficam, sabe, são frios, são calculistas, e veja, você não pode levar como eles são assim, eles estão assim, porque foram programados na infância, o que acontece é que cada um de nós tem que fazer um esforço, tem que fazer uma mudança dentro de si, para poder deixar de ser isso e passar a ser quem você realmente é, eu, graças a Deus, graças ao meu estudo, graças à minha aplicação, graças às coisas que aconteceram na minha vida, às desgraças que aconteceram, tudo, eu consegui escapar. Estou escapando. Não sou mais aquele Afonso que só quer criar, queria se divertir. Hoje eu tenho um, um adulto dentro de mim. Né? Hoje estou em busca de estar me apaixonando, estar novamente amando, mas amando hoje por inteiro, não por pedaços ou dependente. Tá? É numa outra história. Né? A minha prosperidade está chegando. Eu sempre tive, ganhei dinheiro, mas gastei tudo. Tá? E hoje é diferente. Eu tive coragem de enfrentar, eu tive é, poderes de fazer o que está acontecendo. Essa é assim a mudança. Eu estou falando isso porque cada um de nós tem dentro de si a capacidade de mudar, mas tem que querer. Se você não quiser, se disser assim, ah, eu preciso mudar. sem nada. tem que dizer, eu quero mudar. As pessoas de padrão 6, que vivem com medo, tudo tem medo, desconfiado das coisas, não, eu não vou lá, vamos para a praia, não. Quem é que vai? Vamos numa festa? Quem é que vai lá né? para saber? Tem medo? Né? Vamos fazer tal coisa? Não, isso eu tenho medo. Não conseguem mudar de emprego, não conseguem mudar de casa, né? casam uma vez, dificilmente casam uma segunda vez, porque se terminou o primeiro casamento, porque tinha alguma coisa errada, são desconfiados de todo, do homem da mulher, né? é, só usam o lado negativo, são hipocondríacos. Cara, pensa bem, né? Para, nós não enxergamos que nós somos assim, nós não enxergamos que nós temos esses vícios, por isso que a gente fala, lá, ó, tirar seu, vício, seu vício, teu vício psicológico, mas você não enxerga que tem, não tem como maneira de você mudar, se você não tiver um mestre, você tem que encontrar alguém, né? Tomar que seja eu, você tem que encontrar alguém que saiba um pouquinho mais, que você vai te ajudar a sair disso, senão você vai ficar preso nisso, porque você sempre usou, desde pequeno você aprendeu a ser assim, e aí você não consegue, quem pensar diferente, esse cara é louco, esse cara não pode. Né? As pessoas de padrão 7, que é o meu padrão, são extremamente criativos, só vivem para viver a vida, gastam tudo que tem, não tem preocupação com o futuro, não está nem aí. Mas tem um vazio dentro de si, porque tanto buscam o prazer, que cada vez tem que ir mais fundo, mais fundo, mais prazer, mais prazer, mais prazer. Mas chega onde? Não chega em lugar é nenhum. É, porque vive só em busca do prazer, daqui a pouco não vai mais ter prazer em nada. Nem tem sexo, porque já fez tanto sexo, tanta coisa, que vai começar a experimentar coisas diferentes. é isso é um, é um padrão que não chega lá. Então, é isso aí, certo? Você tem que sair deste mundo. As pessoas de padrão 8, que são as pessoas que querem poder, querem ser mais fortes, porque lá no fundo, no fundo, não acreditam que, têm que se consideram insignificantes, Lá na infância, passaram por um momento muito difícil, tiveram que se provar que eram fortes, que eram poderosos, e aí isso fica na vida deles. Então, tudo o que eles fazem é com intensidade. Vai tomar cerveja? Toma cerveja! Barril de cerveja. Vai, quando vai conversar com alguém, já conversa batendo, já começa empurrando o abaixo, não tem medo de nada, daí já se tornam irresponsáveis, porque, né, e, cara, tem coisas que tem que encarar, senão né? vai ter uma ponta quebrando lá, assim, não, eu passo por cima com o meu caminhão. Não, vai devagar, cara. Não, tem um leão ali, não, eu vou lá pegar o cara, ó, tem barulho lá fora. Ah, o cara mexeu comigo, eu vou lá me meter a mão nele. Vai lá meter a mão nele, cara, tem um revólver lá, eu quero ver se você mete a mão. Entende? Então, cada um de nós vive num mundo de ilusão. E as pessoas de padrão 9 são as pessoas que têm indolência, têm a preguiça. Ah, para quê? Depois eu faço, depois eu vejo. Né? Ah, não adianta discutir, aceita fácil, aceita que o outro fala. Cara, ele vai perder a personalidade dele, vai chegar um ponto que ele não vai saber quem ele é, vai ser lá um saco de batata, sem alça. Entende? Então, cada um de nós tem um mundo, e é horrível isso. Quando a gente enxerga, dói pra caramba. Eu passei seis meses negando aquilo que eu tinha ouvido a respeito de mim. Eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso. Passei seis meses. Tá, então, cada um tem o seu mundo. Agora existe um mundo verdadeiro. Né? Tá, quem descobriu o Enneagrama, quem descobriu esse processo, ele é um povo, não é ele, é um povo, né? na verdade, foi sufis lá no deserto de... sei lá, perto de Saara, não sei onde lá. Né? Então, eles têm um modo de viver diferente. Jesus era um sufi E essas pessoas que descreveram, né? observaram que o mundo era assim. E aí eles passaram isso para nós. Então, agora nós podemos mudar isso. Como vai mudar? Através de exercícios do quarto caminho. É assim que você vai mudar, existem maneiras técnicas. Primeiro você vai saber como você é, aí você tem que saber o que vai mudar em você. Beleza, pessoal? Ó, eu espero ter ajudado vocês um pouco, né? a minha fala às vezes é meio áspera, tem pessoas que falam que eu sou áspero e tal, mas não tem outra maneira. Né? Foi esses dias no médico e o médico chegou assim, ó, você está com diabetes? Ele falou, não estou, está com diabetes sim, cara. Ele não quer assumir, não quer aceitar, né? Então, beleza, senhor, assim, ó, que essa mulher é egro, né, essa pessoa é pesada, é grosseira, né, na verdade ela foi nada mais do que verdadeira, né, a mesma coisa acontece comigo. Se você gostou deste vídeo, por gentileza, põe lá, gostei, né, se você não gostou, coloca, não gostei. É, aí embaixo tem comentários, compartilha comigo, faça perguntas, né, me ajude a criar conteúdo para que você possa mudar a sua vida e das pessoas com quem você convite. É, inscreva-se no canal eu preciso de mais pessoas nesse canal né para poder se divulgar mais uma pessoa que divulga para outra e assim vai embora Beleza? se quiser compartilhar compartilhe se quiser entrar em contato conosco